estou eu não com mais vídeo com, meu, com meus pets hoje eu, eu decidi fazer uma construção pra aumentar porque realmente eles estão ficando muito bravos estão começando a ficar um pouco estressado parece que barulho irrita ele do céu está calma eu vou um lugar melhor pra ser morata Gente, vou fazer reforma aqui, eu não vou colocar na cidade. E hoje eu vou explicar porque eu tenho um Warden pet. Desde quando chega o lado eu cheguei a interessar sobre ele. Mas como eu não podia ter ele como, como alguma coisa, eu resolvi, eu resolvi é, que quando eu chegasse finalmente a 1.19, eu, eu adotaria ele como, como um definitivo pet. E aí, ó, preciso de Eu sei que eu peguei tudo criativo, me desculpe aí, mas. Por pequeno vai demorar a pegar esses blocos aí. Tem que fazer esse processo e pegar os blocos. Não sei se vocês se, se, se concordam comigo, levanta a mão. Vou fazer portal, vou ter que pegar o bispo. Faça portal pro Nether, não pro meu usuário, nem, não, quer dizer, não, não faça portal não, Fiz escudos para me proteger melhor, tá? Você gosta de ficar topa? Oi, o arde. Vamos pegar aqui, rete. Repete. Esse é o comando, tá? Gente, deixa montado aí. Pô. Então vamos lá para fazer bom, tem que pesar muito, muito carvão né? vou fazer uma conexão entre caralhos outros ou se você, você tá, pode deixar isso vai ser muito importante mas vou ter que aumentar essa área aqui ó olha aí. É mais nem mesmo. Eu vou fazer uma coisa melhor para você. Que? Eu peguei esse criativo. Não me culpe, porque ótimo achei uma caverna. Eu posso transformar essa caverna na caverna Scoop. Atalisti. Ai não, ai não você tem um pet não. Bate no meu pet, meu P.A. e os bato no Nossa, o cara vai patrulhar longa, arduo Vai patrulhar longa. Desculpa o arduo não... Nossa! Não quer na minha direção assim do nada E gente, eu sei que eu tô com o Eduardo eu não queria fazer nada Mas o cara foi pra cima Então eu vou... toma cuidado porque eu sou porque eu quase te matei, gente, se eu matasse, me matasse eu fico muito duro, triste. Guarda, me ajuda aí, né? Eu vou precisar. Oi, gente, eu vou ficar gastado só com segurança. Você que me pede mais, é às vezes agressivo, os ele está muito irritado esses dias, sabe? Tipo, não sei porquê. Deve ser um mobs lá em cima, perto dele, que faz balita, tá, e tá se irritando fácil. Então eu vou ter que acabar com isso logo. Faz um novo um novo bioma para ele. Eu sei que vai ter coisa de escuto aqui. Mas isso mas vai ser o bioma da Catalyst. Catalyst é, isso é o Catalyst. Vocês não sabem o que é isso. O Catalyst, você tem que atualizar seu vento rapidamente é da Catalyst, eu não trouxe Catalyst, ótima guarda perdoa aí que eu quase esqueci, quase que eu esqueci das cast, das Castalites, das Castalites, que ó, sem Castalites, sem Castalites, sem cast, castali, Catalyst, eu falei Castalite, ca, ca, cat, Catalyst, se é cast, a Catalyst, gente, não vou conseguir reproduzir esse, os treinos lá. Eu sei que é, que é impossível se eu adotar um quadro, porque o fato dele ser muito agressivo. Pode se tornar impossível ter ele como Mas eu quero ter um Então vamos lá. Cavar tá, esse aqui. Nossa gente, me desculpa aí E eu sei eu querer. Ele tá, tá querendo tacar um peixe. Não posso. Achei que. Ó, meu... oh, gente. O ar. Aê, o ar. Ih, fudeu. Ah não! Uai, que dono tá me atacando. Não acredito que os caras que, que você conseguiu encher de peixe aqui. O peixe não valeu a pena, hein? que já está em 5% nossa, o demais né, nossa como o Arden? vai ter esse tá, gente ah não mano. não acredito que eu tô desculpa ainda tá bem que eu não tenho força suficiente pra assim, matar ele como desculpa aí mano. ele deve tá com pouca vida não, não tá vindo ah não meu tô... Com... não vamos fazer assim. vamos fazer assim eu vou colocar aqui do lado eu tenho que tomar cuidado para não atacar, eu acho que vou fazer só até essa altura, altura mesmo aqui ó, tá bom. Meu chá. Se o pessoal estivesse vendo esse vídeo, deixa o bacana. Bastante... Se vocês querem ter um pet desse, faça o que eu tô fazendo. Tratando ele como, como cachorrinho. Trate o arden bem tá eu acho que não vai estar em paz. Um rio de peixe. Não sei onde spawnou, que nem deve, deve morar no mar. Uai, aqui. Ih, acabou mesmo. Isso aqui, acho que eu não tenha mais. Também que ele tá distraído com os peixes. Eu sei que vai, eu... eu sei que ele não. Eu acho que não vai querer me atacar, não, porque está distraído com o peixe. E eu sou o dono dele, então não segura me atacar Não e... acredito que o cara tá conseguindo matar através da Calma aí, o Arden. Deve... Eu, tô... eu tô fazendo a reforma. Vai pra tocar nesse outro lugar. Desde cada dia, o vou entra mais a jaula dele. Jaula a casinha dele. Vou pegar mais escuros são sós vamos lá né, gente gente eu tô quase terminando ali Desculpa ficar calado não falar com vocês é porque eu estava concentrado ali meu pet você viu quase matou meu pet sem querer querendo eu não sou monstro não só por sem querer tudo bem gente importante que tá bom sou baby para o magalhão, ele tem o escote aqui na entrada e pronto, e pronto. tchau guarda de novo amiguinho é o pet né o cara não ta tá bravo, deixa o pé dele gente tô impressionado com capacidade de controlar de não querer ma me matar você que às vezes ele vai querer vai correr atrás muito mais capacidade dele agora de controlar sua raiva foi, foi surpreendente hein? eu gosto eu gosto muito do meu pet gente <risos> eu vou fazer também uma atualização mais lá né, no próximo episódio do meu pet warden. eu tenho ele tem eu ele tem um amiguinho eu já volto, eu já volto aqui. Eu não, eu não quero atacar meu amiguinho. Aquilo foi meu pet. Aqui foi sem querer. Eu não tive intenção de atacar ele. Né, pet? Vamos então, lá. Give. Troce 5. Chega. Tá. Três. Só. Só, só três. Um, dois. Cadê Tá aqui. Vamos lá. Eu fumo uma seta, né, gente? Não. Hum? Pronto. Gente, se você irritar um o meu ar de pet, lascou. Tá, gente, eu vou fazer uma montagem, mostrando como seria a pessoa alguém invadir nesse local. Gente, que eu sou invasor, eu vou ser invasor, eu não consigo entrar na base, eu tava, não sei que motivo eu fui criativo, vou ir lá pra qualquer que tá tético. Aí o cara lá... De repente, ele conta a passagem secreta do meu ar, só isso. E aí galera, o que você achou dele? Você gostou? Deixa bastante like, tá? Então tchau, Warden! Falou! Vou até. Vou até pra ele aqui. Não, calma, Eu, eu, vou, eu vou dançar. Tchau, já que é eu posso completar o gente vamos, vamos para cima? Então, gente, espero que você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like. E tchau, fui. Tchau, gente, fui. Fui de verdade aqui. Meu pet já, tá, já deve estar tá feliz com o meu lugar dele. Não sei porquê. Eu quebrei minha madeira, sei lá o que. Então, tchau, fui. Calma aí, calma aí, deixa eu encerrar o vídeo.